Hoje eu recebi uma mensagem do Fábio, de Carapicuíba, né? E ele me desejou feliz, Natal, é, feliz dia dos pais, mas também falou pra mim assim, é, professor, a minha filhinha editou um vídeo, mas a gente não conseguimos colocar direito lá no, no Instagram, né? E a filhinha dele se chama Caroline. Ele foi e mandou o um vídeo, eu queria que você assistisse esse vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Quer aprender uma profissão? Faça igual o meu pai, no curso Loucos por o Você aprende tudo de drywall, parede, sede e até móveis. As, além de ser um super professor, tem um super bolo. Você ganha um grande amigo. Vai lá pessoal, abraço! Pessoal, para mim foi o melhor presente do dia dos pais, tá? E não foi dado por, uma, por um filho meu, mas me foi me dado por um filho de um aluno que reconhece que o drywall foi bênção na vida dele. Então que Deus abençoe a cada um de vocês que tem estudado, que tem tentado um lugar ao sol, que Deus abençoe, que Deus abra portas para vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como ele tem aberto portas para a minha vida. Loucos por drywall, família.